Vamos fazer um treino hoje para quem deseja o emagrecimento e principalmente ó, a linha da cintura. Mas antes tem que ter a liberação do seu médico. Se não é inscrito, inscreva-se e vem comigo nesse treino. Nós iremos utilizar dois pezinhos, mas você pode utilizar também a garrafa PET para fazer este exercício. O primeiro exercício que eu vou demonstrar aqui: eu vou pegar o pezinho com a minha mão direita, ficar com as pernas paralelas à largura do quadril. Segurar com a mão esquerda a linha da cintura e fazer esse movimento aqui, lateral. Só esse movimento para trabalhar bem essa linha da cintura. Sempre fazendo esse movimento. Ó, fiz quatro, vamos fazer quatro para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Esse exercício vai ajudar a modelar a linha do seu do seu abdômen, né? pegando também aqui na parte dos transversos, trabalhando toda essa linha da cintura e abdômen. Muito bom, além de pegar um pouquinho de lombar. Outro exercício que nós vamos fazer, agora eu vou pegar aqui os dois pezinhos para passar a segunda dica. Nessa segunda dica eu vou fazer o seguinte, o bíceps conhecido como bíceps martelo. Martelo porque vai simular como se você estivesse martelando algo em cima de uma mesa ou uma bancada. Os pés sempre paralelos à largura do quadril, flexiona só um pouquinho as pernas, encolhe o abdômen, projeta o peitoral à frente, os cotovelos na lateral do seu corpo e você vai fazer esse movimento. 1 2 3 4 Esse movimento vai auxiliar o trabalho dos seus bíceps, essa parte aqui da frente do seu corpo. Mas ainda não parou, não. Vamos a mais um. O outro exercício que eu também gosto de fazer, para quem está precisando trabalhar praticamente todo membro superior e também vamos trabalhar inferior um pouquinho. Da seguinte forma, abre as suas pernas dessa forma, assim. Como eu abri as minhas pernas aqui, vai fazer o seguinte movimento. Ó, colocar ambos os pesos nas laterais, assim, próximo ao ombro. E com o meu braço direito, eu irei fazer a extensão. Extensão do braço direito, volto. Extensão do braço esquerdo, volto. Extensão do braço direito, volto. Esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Quando eu faço esse movimento, eu trabalho ombros e também trabalho braços e é claro, eu vou trabalhar a linha do meu abdômen. Então todo o meu abdômen vai ficar contraído. Ah, professor, não tenho condições de fazer soco para o lado direito, soco para o lado esquerdo. Tem alguma outra possibilidade de se fazer esse exercício sem carga? Sim, para atenção. Perna direita vai ficar à frente, a esquerda na diagonal. Você pode parar ambos os braços dessa forma, assim como eu parei o meu, e fazer somente esse movimento. Soco à frente, volta, soco à frente, volta, soco à frente, volta. Para o lado oposto, soco à frente, volta, soco à frente, volta, soco à frente, volta. Professor, eu não tenho firmeza na perna direita. Eu posso inverter a base? Pode. Vou colocar a perna esquerda à frente, a direita atrás, posiciono e faço soco, soco, soco. Voltou? Soco soco, soco. Essa é uma opção para quem não pode ou não consegue sustentar um peso. Qual o melhor peso? Só você vai saber. Só você vai saber o quanto você consegue erguer, tá bom? Vamos a um outro exercício? Esse outro exercício eu vou fazer de joelhos, mas não há necessidade de se fazer de joelho. É porque como eu sou alto, se eu levo elevo o meu braço, automaticamente corta, então eu vou fazer de joelhos para que você consiga visualizar o movimento. Ah, professor, é obrigatório fazer o exercício de joelhos? Não, não é obrigatório. Eu só estou fazendo para que você tenha a visualização completa do movimento. Como é que é feito esse exercício? Ele é bem simples. Vou pegar ambos os pesos dessa forma, vou tracionar os meus braços e ficar nessa postura aqui, nessa posição. Agora, eu vou contrair o abdômen, projetar o meu peitoral à frente e fazer a extensão do braço direito, volto, paro. Extensão do braço esquerdo, volto, paro. Direito, paro, esquerdo, paro, direito, paro, esquerdo, paro. Qual a finalidade deste exercício? Vou trabalhar também as minhas costas, a musculatura das costas, musculatura dos ombros e trapézio. Então se você tem aquela gordurinha localizada nestas regiões, este exercício vai auxiliar junto da sua dieta, tá bom? Vamos a um outro exercício? Eu vou fazer esse outro exercício em pé, porque esse daqui vocês vão conseguir visualizar bem. Então deixa eu ficar assim, enviesado, projetar o peitoral à frente e somente abrir os braços estendidos dessa forma a linha do ombro volta lentamente para abra os braços a linha do ombro volta lentamente para vamos fazer mais uma vez a linha do ombro volta e para esse exercício também vai ajudar as suas costas seus braços seus ombros e trapézio vai trabalhar tudo isso professor eu não sei o que é trapézio trapézio para você que não sabe é essa região aqui Tá? Essa região do pescoço. Vai trabalhar ombros, vai trabalhar braços e vai trabalhar costas fazendo este exercício. Vamos a mais um exercício. Olha quantas dicas eu estou passando para vocês só nesse vídeo. Esse outro exercício ele consiste em fazer o seguinte. Vamos lá. Você vai abrir as suas pernas à largura dos seus ombros. Assim como eu abri as minhas pernas à largura dos meus ombros. Irei projetar essa região toráxica do meu peito à frente. Projeto à frente. Projetei à frente, contraio o meu abdômen, desço lentamente, paro. Parei, eu vou fazer o seguinte movimento. O braço direito ele vai ficar assim, flexionado, dobrado. E o esquerdo esticado. Aí eu venho com o esquerdo, dobro, estico o direito. Dobro o direito, estico o esquerdo. Só que eu vou utilizar carga para fazer esse movimento. Vamos lá? Deixa eu ficar assim, que é para você poder ter uma boa visualização do movimento. 3, 2, 1, comigo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, vamos fazer só mais um, 5, 5. Conseguiu sentir a região das suas costas sendo trabalhado? Gostou desse apanhado? Vamos fazer agora uma sequência, mais um pouquinho de trabalho para você poder sentir bem essas regiões. Então prepara aí comigo, pega o seu peso. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou inverter tudo, tá? Para a gente poder trabalhar e não ficar preso àquela mecânica chata de fazer os mesmos exercícios sempre. Eu vou ficar com os pés paralelos dessa forma. A largura do quadril. E vou fazer o primeiro exercício, que é o bíceps martelo. Fazendo da seguinte forma. Vamos lá. Um. Dois. Três. Sempre contraindo o abdômen. Quatro. Cinco. Seis. 7, vamos direto. 8. 9. 10. Vamos a 12. 11. 12, soco, soco agora. Travou e 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Parou. Já abriu as pernas mais largo que a largura do quadril. Projetou o peitoral à frente, desceu lentamente, contraiu, trouxe. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro. Pegou? Vamos fazer mais um. Cinco, cinco. Ajoelhou. Ficou na posição de joelhos, que eu tinha demonstrado, mas aí se você não quiser, não precisa ficar na posição de joelho, basta ficar nessa posição e fazer a extensão. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Vamos a quatro. Quatro. Quatro. Ah, professor, posso ficar de joelho e fazer o próximo exercício? Pode. Pode chegar. Abrir lateralmente. Voltou. Abriu lateralmente, voltou. Abriu, lateralmente, voltou. Com essas super dicas, você vai conseguir atingir seus objetivos. Gostou dessa metodologia? Então, é só você se inscrever no canal e não perder nenhum outro vídeo. Compartilha e, o mais importante, se quiser ter o meu acompanhamento para o seu emagrecimento ou ganho de massa magra ou mesmo dentro da academia, entre em contato com o número do WhatsApp e com certeza nós iremos conversar. Até nosso próximo encontro.